Como que o senhor chama? Tudo bem? Como que o senhor chama? Zé Vieira. Zé Vieira de quê? Zé Vieira. <risos> eu Seu... trabalho Seu na... O senhor trabalha onde? Eu trabalho aqui na chapa do Rock. Do rock? Do rock, do rock, rock E you... É, é, é rock. Ro... Então é Robson. O rock é. Eu chamo ele rock, eu falei que... é rock, ele fala aqui. o nome dele é Rock. <risos> Fica aqui mais ou menos nessa posição, como que é o, no... o nome hein? do senhor mesmo é? Hein? O nome do senhor é? José Adier. O senhor é natural de onde, sr. José? O senhor é natural de onde? Eu sou, pra... sou do Frei Gaspar, para lá de Tiofranto. Como é que chama a cidade lá? A cidade chama é Frei Gaspar. Frei Gaspar? É. Fica para lá de Tiofranto. Né? Eu tenho muito tempo que eu vivi lá, uns 30 anos. Uns né? 30? Lá o senhor trabalhava com o que? Hã? Lá o senhor trabalhava com o quê? Não, não, lá eu, eu trabalhava com contrator. Eu trabalhava, pagava a renda para... Daí eu pagava a renda para os donos da fazenda. Aí... Cria fogo, galinha. Né? Aí depois quando eu fiz a trompa papo fiquei acabando registrado. O senhor já é aposentado? É, eu aposentei aí para a eu tenho 99, 99. Quantos anos o senhor te conta? Eu estou com 82. 82? <risos> que coisa boa, é! Eu estou com 82 anos. O senhor tem quantos filhos? Eu tinha.. tinha tudo era certo, a gente já morreu. Já morreu três. Tudo era nove, morreu três, tem seis? Tem seis. Eles moram onde? Estamos um carro um bocado. Um caso mora no... Um é no... caso mora no... Um caso no... Um caso no... Um caso no... Coisa é boa. O senhor, amor, o senhor é A esposa do senhor tem quantos anos? Hein? A esposa do senhor? Ela tá com 72. 72. E eu tô com 82. 82. É? O senhor tirou muito leite? Hein? O senhor tirou leite? Eu não tinha, nunca tirei. O filme que morreu de acidente, puxava, puxava a leite, tirava a leite. Que... Ele morreu em acidente de quê? É, é, a a missão eu aqui, ó. Levou o acidente no dia 28 de, de agosto e faleceu. De que morreu mês? Morreu na hora. Que mês? E de que ano? Hein? Já tem quantos anos isso? Ele está com 43 já. Não, mas quantos anos tem o um acidente dele? Hein? Tem quantos anos o um acidente dele? Ele morreu agora. agora de ano? Desse ano? É, ó. o de agosto de agora. Ah, o acidente de moto? É? Ele tava de moto Ô, ou não? Não, eu, eu, eu, eu, eu, eu da ele trabalhava lá né? e ficava. Só de quando fila vinha pra rodovia o entrou, ó. O senhor nunca bebeu? Não, eu, eu já bebi, mas eu parei. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu bebi, parei e não vejo nem nem nada. E fumar? Não fumo de jeito, fumar, parei, tudo. Estraga os dentes, né? É. Tudo eu parei de fumar. É. Graças a Deus. Graças a Deus eu falei, ah, isso não dá pra ninguém, não. O senhor tem um pauzinho aí, o, o, esse, essa bengalinha? O senhor não, anda aqui? É. Esse é, esse é um cabinho de ajeitado, né? É, eu escondei, porque eu, eu, eu já me desci, eu já me levei operação há quatro vezes. Certo. De é de, de troço, eu fui operado. Mas eu não parei de trabalhar, não. Continua tirou, trabalhando. Tirou as três é, e dentro, dentro da barriga, dentro do fora, uma troço, tirou uma troço... Mas eu me ajudou com esse café. E tá aí vivendo ainda, né? É, não parei de trabalhar. Né? É. Trabalhar é bom. É. Todo dia você vem pra cá? É, eu. eu todo dia eu vim pra cá. Eu venho e venho, nem Então tá, ó. Um abraço pro senhor. Eu vou sair aqui com o moço também. É, Ronaldo, eu vou sair. que é a cancha do Portinari, perto do paineirão, então, vamos chegar lá no paineiro. Um momento, esse aqui vai ser muito bonito, mas tá dando muito trabalho, É uma obra, uma obra grande. Estavam as vilhas ali, o Bátima né? das Vilhas, chegando aqui perto do Paineira. Franca, São Paulo, 28 de setembro. a parte que mais esse Gestosa centenária. Ah, companheiro, você vai sair aí, ó. Ai, Ai. essa paneira. Oi. Aonde? Aqui, por porque... quê? Hein? Seis e meia? Seu Zé? Eu é aqui mesmo O senhor mora aqui pertinho? É, no carinho Eu sou Zé, o senhor falou que o filho do senhor morreu Não, fica pegando o sol no... no, no... Deixa eu pegar o, o sol no, no, no, no, no, no, no, na, no rosto do senhor aí, ó o, o, o senhor, o filho do senhor morreu aqui, que o senhor falou? aqui, olha aqui, gira aqui, ó. Como é que foi o acitério? Não que sei como é que foi, você tinha feito café e era lugar pra Catanlata. Catanlata? É, Catanlata e pra vender aqui, eu vou abatido aqui e giro aqui. Right. aqui, do Poço da Revereiros Aqui do Paineirão? É, e do Cabisteiro. Eu nem estava esperando pela planta aqui, não aí e fez o enterro dele. O senhor foi lá no enterro dele? Eu fui. O senhor foi? Eu fui no enterro. que eu pago a funerária, e foi enterrar Ele Eu fui enterrar lá... No seu de Santo Agostinho. Santo é, Agostinho. Eu pago a funerária tá pra, <risos> pra mim, pra... <risos> E fui espalhando. Você não tá querendo ir pra lá não. É? Você não tá querendo ir pra lá não. É, eu que eu Na idade que eu sou, né? É. 82 anos. Eu tô com 82 anos. E o senhor já tá trabalhando com uma pá ainda, né? É. Eu moro aqui, né? Aqui não. não dizer, né? É bonita essa região aqui, né? É, é bonito, né? Eu sei. Ô, oh, José, o senhor gosta de trabalhar meu? Não, eu de todas as vida. Eu nasci só no inchado. Eu nasci e criei no inchado, só. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com, com, com 10 anos. O senhor fazia o quê? É, eu, é só roça, vou é Meu pai quebrava roça. Capinar? Capinar e. Bater pasto? É, -pá. roça pasto. Roça <risos> É, roça é... é... Como é que chamava a mãe do senhor? Chamava é chamada é Bernardina Tessica e Jesus. É assim. E o pai? O pai tinha dois anos de meio. É... Ele tinha quantos irmãos, o pai do senhor? Não, ele tinha só uma irmã só. O nome ele, dela? é um casado, né? É, é. Como é que chama? Minha avó só, só tinha um casado aqui, a minha mãe era a prima dele. Ah, era? Eu já era a prima do casado. Ô Zé, o senhor conheceu o avô do senhor? O avô? É. O José Rocha. O José Vieira da Rocha, meu avô, o pai de minha avó. O é Vieira da rocha. E o do seu pai? Do meu pai chama é de meu pai mesmo. Né? É, é e, e da sua mãe? Chama minha mãe é o Joaquim pai Feracito e Jesus. O Joaquim Feracito Jesus. Ele tinha muitos irmãos? Não, até não sei se tinha mais de você que eu sou Ele é baixotinho. É, ele é baixotinho. É <risos> É isso aí, Sô Eu gostei de conversar com o senhor. -se? Eu moro aqui mesmo, eu, assim, é, eu, eu moro não sabe já, já tem uns nove de... anos que eu tenho morando aqui. Eu andava só em fazenda. Graças a Deus eu nunca faço esse de espera. Ah, mas agora eu estou trabalhando para o contar por eu já tenho metade que eu estou tô... e eu quero vou... vou... trabalhar para os outros. Deixa eu o... trabalhar s... mais vida. Ô sou Zé, mim, trabalho muito devagar. É o que, mais... que o senhor fala da vida? O que, que é a vida para o senhor? Hein? Fica mais no sol para pegar aí. O que, que é a vida para o senhor? O que, que o senhor acha que é a vida? A vida do senhor? Ah, isso aí eu não sei, é só Deus que mais. Não sei, é o senhor que vai falar pra mim. É, mas eu estou sem saber. Porque eu estou em mais de Deus. O senhor acredita em Deus? Qual filho? Eu, eu, eu, eu sou católico. Participa eu, lá. Eu sou vou na igreja católica. Só na igreja católica? É, sou católico. Bom. Eu sou católico, O senhor tem medo da morte? É. O senhor tem medo da morte? Medo da morte? Não, nós não podemos dizer que o dia que Deus permite, nós temos que ir embora. O dia que Deus te chamar para É né? hoje, hoje não chorar, Tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. É. aí? é isso? É, não adianta ficar fazendo careta é. não. Não tem, não tem jeito, é que disse então, que é Deus que permite, então há é, tanto de anos que nós temos que aturar. Ele é que marca pra gente. É, Deus que marca. Então, você não tem medo de é da que, morte, não? É que a é marca é Deus, aí. Né? eu sou filho de Deus. É. filho de Deus e, e, e, e, e, e, e os as imagens também, as imagens também, eu tenho em casa, e imagens do acontece. até mais. santa. Eu tenho imagens, aqueles que chegaram para lá, eu tem mais aqui. Eu sou católico. É. Eu sou igual o Rogério, o Rogério também meu pai perto dele, enquanto ele vem pra, ele vai pra nós, eu sou católico. E ele é católico também? Ele é cantor, ele é, é um bom para Ele é o Rocco, ele gosta de uma certa maneira. Isso é bom. <risos> ele é cantor. Oh, foi bom conhecer o e senhor. Eu também teimei, os dois, eu meio o Rogério. O Rogério tem chaco de baixo, chácara de cima, e eu estou tô no, tô no meio. Tá, tá a terra, murciça assim. E também os, os pendelões, depois o eu peguei de troca, de paredes, parei. ele cortou de, de... E, meu modo, tornou-se de outro caminho, Está tá na terra de novo, tá? É isso aí. Ele falou, mas depois esse seu daqui virou a É, o senhor sabe mexer com a terra ali e dar Porque eu não corro no serviço, mas o apelo com Deus, eu tratar Deus e o mundo bem, não é isso? É isso aí, viu? Nós temos que saber tratar todo mundo bem, né? E trabalhar. É, trabalhar e que... Eu fazia o rock, o dia que eu... O dia que, eu, que você veio parar porque eu não estou aguentando mais, não. Nem quando você parar, você fazia, ficava coloca dentro da eu... saca <risos> aí, ó. Eu falei, porque eu... de mim eu, eu, eu trabalho, galera. Né? Eu já trabalhei muito para os outros, quando eu era mais novo, porque eu porque eu pegava, eu pegava para arrebentar mesmo. Né? Eu vim aqui com os tacos eu rodei fazenda aqui. Por que que o senhor veio para São Paulo? Eu rodei fazenda e fazenda, eu comprei no meio terreno aqui. Ficou atrás, se casou tudo. O senhor morou em fazenda de quem aqui? Hã? O senhor morou em fazenda de quem? Eu moro em fazenda de choque aqui. Pode ficar mais aqui, assim, que fica melhor. Na fazenda do choque. Aquela árvore lá, o que que é, senhor? Aquela árvore? É. É uma paineira. Paineira, né? É. A sua É. é. Que o que o senhor leva nesse saco? O é? que, que o senhor leva no saco aí? Não, isso aqui é, é tem comida. Que, que eu, eu comprei uma coisa que eu comprei a bolsa, mas a bolsa é mó é de pano. É. Aí eu pedi de casa. Né? Aqui é a garrafa de café, aqui. É... garrafa d'água. É garrafa de café, o caro tudo. O senhor leva o almoço do senhor? Hã? O senhor leva a comida, o almoço do senhor? Eu devo, é, é porque ele é né, longe. Longe, né? Mas eu já fiz um rochinho lá, eu... eu fiz um rochinho lá, eu, eu trabalho no mar, porque ele faz isso. O senhor está aqui, eu sinto céu. É isso aí. É aí aqui ó, eu posso mostrar porque é Beijo, isso aqui é... É. é só tem que pôr, né? Ah, deixa, deixa, eu não quero ver não, só, só conversando com o senhor. <risos> Ô, Zé, foi um prazer conversar com o senhor, viu? né <risos> Eu quero que o senhor agora vai sair devagarinho, O anda. nome do senhor é? Ronaldo. Renato? É, pastor Ronaldo. senhor? <risos> é. Agora, eu moro lá, lá no, no, no... O senhor vai andando que eu vou pegar o senhor ali um pouquinho. Na frente. O senhor pode ir andando que eu quero filmar o senhor andando. É, esse passo do senhor, viu? Né? Coloca o negócio nas costas aí e vai andando que eu vou filmar o senhor. isso. É uhum. senhor José Vieira aqui, ó. Aí, ó. Conversamos um pouco com ele. É um, é um trabalhador aqui. Aí, ó. Daí, o caminho dele aqui no asfalto So there. Aqui é Cândido Portinari, da paineira, posto paineirão. paineirão. Pessoal tudo de farol ligado sinto de segurança dentro da cidade. O tempo, aquilo que é a imposição da lei, pode ser -se fácil faz, de descer. Cria-se cria o hábito, não o hábito está estar no de